Fala galera, mais um debate no mundo começando para vocês, e sim no mundo, porque hoje eu vou falar sobre uma relação engraçada que é Austrália e Canadá. Para vocês que estão pensando em ir para Austrália estudar inglês, vir para o Canadá fazer o college, ou se você está na Austrália e você já está estudando por lá e quer vir aqui para o Canadá fazer um college ou fazer um curso de inglês, enfim, mudar de país, mudar o seu intercâmbio, Tá interessado nesse vídeo, fique comigo e check it out. <música> Então vamos lá galera, Para começar, antes de você começar a assistir esse vídeo, já dá um pause, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o seu like, comenta pra gente poder crescer essa comunidade aqui do YouTube e eu poder ajudar mais e mais pessoas a ter uma vida bacana aqui no exterior Para quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago Deotti, dono da Too Easy Travel, Austrália, Brasil e Canadá e moro aqui em Vancouver, no Canadá, já desde 2018 e fora do Brasil, desde 2013, são aí seis anos já de YouTube, dando informações para vocês, abrir minha própria rede de intercâmbio para poder ajudar mais e mais brasileiros a curtir essa vida no exterior do jeito que eu gosto bastante de curtir, viver e experienciar essa coisa maravilhosa que é morar fora da nossa pátria amada, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo falando... Sobre da Austrália para o Canadá Então vamos falar que você foi para a Austrália Fez seu curso de inglês, entrou no seu curso VET E aí você começa a assistir os vídeos do The Começa a assistir os vídeos de todo mundo aí no YouTube E vê, descobre que o Canadá está com uma meta de 300 mil novos imigrantes por ano Enquanto a Austrália tem uma meta de apenas 100 mil novos imigrantes por ano Ou seja, isso quer dizer que a imigração australiana Tem dificultado um pouco mais os processos para os imigrantes E tem buscado cada vez mais imigrantes com qualificações muito superiores e eles querem pessoas muito muito muito específicas em áreas muito específicas o que a maioria das pessoas não ou não tem a qualificação ou nunca trabalhou nessa área enfim várias coisas diferentes podem acontecer para a pessoa não ter o perfil certo para poder fazer a imigração australiana enquanto no canadá a lista de professores ela é muito mais ampla e um processo muito mais facilitado e mais rápido aqui no canadá a gente consegue fazer um processo de imigração pelo express entry que tem uma resposta positiva ou negativa em até seis meses, enquanto na Austrália pode se demorar de um ano a dois anos para você ter uma resposta definitiva. Então, essa é uma grande diferença do, da, da Austrália para a imigração canadense. E falando sobre as diferenças do sistema imigratório de um país para o outro, qual a grande diferença? né? Ah, o Canadá ele oferece um sistema de pontos chamado Express Entry, que é bastante parecido com o Skilled Visa da Austrália. Mas uma grande diferença entre eles é, o Express Entry ele é muito mais claro na questão de você conseguir entrar no site da imigração canadense, no site do governo canadense e saber quantas pessoas estão sendo chamadas, normalmente são duas vezes por mês que eles chamam pessoas e convidam para aplicar. Tá? e o sistema de pontos ele é muito mais claro do que o da Austrália No da Austrália você não sabe quantas pessoas estão aplicando você não sabe as chamadas é, é um pouco mais uh, um pouco mais restrito do que o sistema uh, canadense então isso ajuda bastante o aplicante a saber que por exemplo se eles estão precisando de gente com 430 pontos e você tem 410, o que, que você vai fazer para poder ganhar esses 20 pontos extras? Ou você pode esperar um pouquinho mais para ver se a pontuação abaixa um pouco? Ou o que, que você pode fazer para poder ganhar? Enfim, é um pouco mais claro o sistema de migração canadense do que o sistema de migração australiano. Então, essa é uma das grandes diferenças uh, de um sistema de um país para o outro. outro interessante é que em 2017 a Austrália aboliu o famoso visto de sponsor, né? O visto de sponsor, onde uma empresa australiana poderia contratar um, um estrangeiro para trabalhar nessa empresa e dar a oferta de trabalho, fazendo com que a pessoa assim ganhe mais pontuação para poder fazer a imigração. Isso foi abolido em 2017, enquanto o Canadá ainda tem essa opção. Obviamente que existe uma série de regras que a empresa precisa cumprir também, como financeiro, tempo de mercado, várias coisas desse tipo influenciam se a empresa é apta a poder contratar um estrangeiro ou não, mas na maioria dos casos as empresas estão aptas para fazer isso e eles estão bastante acostumados a fazer isso aqui no Canadá. Uma oferta de trabalho por aqui vai te dar pelo menos de 50 a 200 pontos adicionais para poder fazer o seu processo do Express Entry. Falando um pouco das diferenças de estudos dos dois países, né? então qual a grande diferença entre estudar na Austrália e estudar aqui no Canadá? Basicamente para cursos de inglês aqui no Canadá o estudante não tem a permissão de trabalho Enquanto na Austrália você tem essa permissão de trabalho enquanto faz o curso de inglês Algo que muda obviamente quando você entra num college aqui no Canadá Que você tem a mesma regra de permissão de trabalho que a Austrália de 20 horas por semana Enquanto você está no seu período de estudos e 40 horas enquanto você está no seu período de breaks, de férias né? Aqui no Canadá também tem uma nomenclatura um pouco diferente, então aqui os cursos profissionalizantes são chamados de ou college público ou college privado. Enquanto na Austrália existe uma diferença a uh, de nomenclatura de college privado e college público aqui no Canadá para cursos VET ou os Vocational Educational Training. Uma outra grande diferença entre Austrália e Canadá em questão de estudos é que não importa na Austrália se a instituição que você está fazendo é privada ou se ela é pública, enquanto aqui no Canadá, se você fizer uma instituição pública, você tem direito a pegar o seu visto de dois, de um, dois ou três anos, que é chamado de PGWP, que seria o Postgraduate Work Permit, que é um visto que vai te dar permissão de trabalho aí após você concluiu seus estudos no colégio. enquanto na Austrália você tem algo parecido com isso, que é o Graduate Visa, mas são apenas para cursos acima de 96 semanas. E os cursos têm que estar listados no governo australiano para poder dar essa permissão. Então, não são todos os cursos de 96 semanas, e sim cursos em áreas específicas que o governo aprova para as escolas poderem dar esse Graduate Visa no final do curso. E pode ser que seja aprovado também ou não, assim como aqui no Canadá, Pode ser que seja aprovado para dois anos ou para três anos do seu vídeo de trabalho, caso você faça um college público de dois anos, tá? Caso você faça um college público de um ano, você vai ter a permissão de trabalho por um ano. Uma grande diferença para as famílias que estão pensando em sair do Brasil e estão escolhendo entre Canadá e Austrália, é que no Canadá, por exemplo, se o estudante está fazendo um college público, o seu partner, a mulher ou o homem... Uh, pode pode trabalhar por 40 horas full time, e as crianças uh, podem ser matriculadas na escola gratuitamente. Então, aqui em BC, Ontario por exemplo, você está fazendo um college público, maravilhoso, você paga só o seu college, sua mulher ou seu marido vão trabalhar full time, você part time, você não vai gastar nada com o ensino dos seus filhos, isso é maravilhoso. Outra coisa também é em relação ao seguro saúde, né? Uh, na Austrália, um seguro saúde familiar, um SHC, ele é... Quase 10 vezes mais caro do que o seguro-saúde familiar provincial aqui do Canadá. Existem algumas províncias que você não paga o seguro-saúde, existem províncias que são muito baratas. No caso aqui de BC, eu e a Paula a gente paga 73 dólares por mês, enquanto na Austrália a gente pagaria muito, muito mais do que isso para poder um seguro-saúde básico estudantil. Isso é uma coisa importante de ser avaliar tanto a escola dos seus filhos, quanto a possibilidade de trabalhar full time e também o seguro-saúde, né, o que vocês vão precisar usar quando vocês estiverem por aqui. Enquanto na Austrália o seguro-saúde é mais caro e a escola dos seus filhos ela custa em média de 10 a 15 mil dólares o ano. E, obviamente, aqui no Canadá as coisas mudam e as regras mudam de província para província, o que é diferente da Austrália, que é uma lei só para o país inteiro. Então vale a pena checar as regras da província que você está indo estudar, se os seus filhos podem ser matriculados gratuitamente ou não, o salário mínimo disso, enfim, checar todas as regras da província onde você está pensando em ir morar. E vamos lá, então vamos falar um pouco também da diferença do estilo de vida de cada país. Como vocês bem sabem, eu morei na Austrália e agora eu moro aqui no Canadá, então dá para falar um pouquinho mais sobre a diferença uh, de estilo de vida de um país para o outro. Uh, e eles não têm tanta diferença assim em algumas coisas, mas eles têm um grande gap de diferenças em outras, tá? Então uma coisa que eles são muito parecidos é que tanto o Canadá quanto a Austrália foram colônias britânicas, então eles carregam nas suas raízes a mesma base da colonização. É a mesma língua, apesar do sotaque ser diferente, e alguns costumes são bastante parecidos também. Uh, Ambos os países têm uma porcentagem alta de imigrantes, então tem uma diversidade cultural muito grande. Então essas são as grandes similaridades entre um país e o outro, né? Ah, falando em questão de clima, o Canadá é um país mais frio, muito mais frio, obviamente, do que a Austrália, né? Então se você gosta de um clima mais quente, um verãozão mesmo... Austrália é o seu lugar, se você gosta de um clima um pouco mais frio, o Canadá é o seu lugar. Lembrando que o Canadá não é um país coberto de neve como todo mundo acha que é. Aqui em BC, por exemplo, no verão faz bastante calor, chegando a bater 30, 35 graus, mas no inverno também bate os seus menos 5, menos 4. Enquanto na Austrália, na maior parte do tempo, nas grandes cidades, a gente tem um clima muito mais quente em todas as cidades praticamente. Uma grande coisa que influencia também no estilo de vida de cada país é o quanto você ganha. Então, no Canadá, uh, os minimum wages, né, o salário mínimo, ele é menor do que o da Austrália, lembrando que o da Austrália é o maior salário mínimo do mundo. Então, sim, você ganha menos aqui no Canadá do que a Austrália, se você for comparar uh, com o salário mínimo, tá? Uh, porém o mercado de trabalho aqui no Canadá, ele é muito mais aberto para os estudantes do que o mercado de trabalho australiano. Por quê? Se você está vindo, por exemplo, fazer um college e o seu partner pode trabalhar 40 horas, é muito mais fácil ele conseguir um emprego na área dele, sendo que ele pode trabalhar o máximo de horas que ele quiser ou ela quiser. Enquanto na Austrália dificulta um pouco você conseguir um trabalho na sua área, por ser part-time. Então as empresas preferem contratar pessoas que consigam trabalhar o período completo, e consigam trabalhar full-time. Então se os dois são part-time, o que acontece na Austrália, acaba ficando um pouco mais difícil de você conseguir um emprego na sua área e não nos entry-level jobs, né? entry jobs. Então essa é uma diferença grande do estilo de vida de cada país. Aqui no Canadá é muito comum os estudantes chegarem e os seus parceiros conseguirem trabalho na área justamente pela possibilidade que o visto dá de trabalho full time então tem essa diferença também falando sobre o visto aqui no canadá também né aqui no canadá e na austrália existe uma diferença muito grande entre o tratamento do oficial de imigração que está avaliando o seu processo, digamos assim. Aqui no Canadá você pode aplicar um visto de estudantes, por exemplo, com, explicando que você quer ter uma intenção imigratória, chama-se dual intent. Enquanto na Austrália, se você aplica um vício de estudante e já coloca lá que você quer imigrar, você tem uma grande chance do seu visto ser negado. Aqui no Canadá a imigração entende que se você está vindo fazer um processo de estudos e você tem intenção de imigrar, é de bom grado que você faça a aplicação do Dual Intent, porque isso vai te ajudar no processo de imigração no futuro também. Outro fator importante é a comprovação financeira aqui do Canadá em relação à comprovação financeira da Austrália. Então, anualmente, você tem que comprovar em média de 12 a 14 mil dólares por ano aqui no Canadá que você vai estudar. Lembrando que você só comprova até 12 meses. Se você for fazer mais tempo que isso, é só até 12 meses que você precisa comprovar. Enquanto na Austrália, é uma média de 20 a 22 mil dólares que você tem que comprovar para o período de 12 meses. Que, com a mesma regra, você vai estudar mais de 12 meses você só comprova para os primeiros 12 meses. Então, uh, acaba sendo um pouco mais fácil a comprovação financeira para quem vai fazer o visto de estudos aqui no Canadá. Um grande ponto negativo aqui do Canadá é a burocracia na a documentação. Uh, Canadá é um país onde eles negam bastante visto também. E esse processo pode demorar até seis meses. Normalmente eles têm um time frame de dois meses, mas eles sempre atrasam um pouquinho na maioria dos casos. Então... O período de dois meses, 60 dias, é um período sugerido pela imigração, em que eles podem avaliar o processo de forma negativa ou positiva, mas que pode demorar também até seis meses para você poder receber a resposta do teu visto. Enquanto na Austrália a batata é muito difícil sair uh, depois de dois meses, tá? Então eles costumam ter um tempo.. Uh, mais certinho do que o Canadá Mas basicamente a aplicação do vício dos dois países ela é muito similar Comprovação financeira, comprovação de vínculos com o país Carta de intenção A escola já paga Enfim, tem bastante coisa que é muito similar E para finalizar esse vídeo Meu amigo, minha amiga que está me assistindo aí Que tá aí na Austrália e você quer vir aqui para o Canadá Qual o caminho da Austrália para o Canadá? O que, que você tem que fazer para poder vir Estudar aqui no Canadá, saindo da Austrália uh, Na maioria dos casos Uh, para você fazer um college aqui no Canadá, você vai precisar comprovar o nível de inglês, então você pode comprovar com o IELTS ou com o TOEFL. Se você já está estudando inglês na Austrália e você ainda precisa de um pouco mais de tempo, aproveita que você ainda está na Austrália, renova o seu visto, a gente consegue fazer essa renovação de visto para você também. Renova esse visto na Austrália, fica mais um tempo estudando inglês, faz a prova de proficiência, e antes de você terminar esse curso, você faz essa prova, manda pra gente, a gente já aplica o college aqui, pra ver se você aceita, você sendo não aceita, fazer a aplicação do visto aqui no Canadá, esperar a resposta, sair da Austrália e vir direto aqui pro Canadá. É um processo um pouco mais difícil do que se você estivesse no Brasil, principalmente porque agora o Canadá está exigindo biometria também. São poucas as cidades da Austrália que possuem a, a, o consulado canadense para fazer a biometria, então, dependendo de onde você estiver, é capaz de você ter que viajar para um lugar ou para o outro para poder fazer a biometria, mas isso é um assunto que a gente pode falar um pouco mais para frente com mais detalhes. Uma outra coisa importante é, se você não quer renovar o serviço na Austrália e você quer vir direto para o Canadá uh, e você ainda não tem o TOEFL ou o IELTS, pode ser muito importante para você também fazer um curso de inglês chamado Pathway, que é justamente um curso de inglês voltado para vida acadêmica aqui do Canadá. Então às vezes você precisa de mais dois ou três meses, até uns quatro meses de curso de inglês no pé foi acaba valendo a pena você ficar esses 3, 4 meses sem poder trabalhar aqui no Canadá, enquanto você se prepara para poder entrar no college. Muita gente se arrepende de entrar no college sem fazer o pathway, então vale muito a pena pensar nisso também. Pessoal, esse vídeo está ficando muito longo, então eu vou parar por aqui, mas obrigado por quem assistiu até aqui, espero que esse vídeo tenha dado várias informações importantes para vocês. Se vocês ainda tem alguma dúvida, perguntem aqui embaixo, deixem na seção aqui de comentários, mandem e-mail pra gente no info.tudetravel.com se você tem intenção de vir estudar aqui no Canadá. A gente já tá mais que acostumado em fazer esse processo para quem está na Austrália e você pode ser o próximo a vir realizar o seu sonho de estudar aqui no Canadá e talvez pegar a sua sonhada residência aqui no Great White North, não é mesmo? Então, galera, é isso. Um beijo para vocês, se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!